Eu sou José Carlos Leonel, do Portal de Notícias e WebTV, o Fatomaringá.com. Hoje nós vamos propor para vocês um programa que vai tocar em alguns assuntos da atualidade, mas nós vamos também falar de história, porque temos alguns convidados especiais aqui. E a ideia da gente hoje é falar da tentativa de golpe que o Brasil passou, que nós estamos chamando de autogolpe dos manés. É assim que vem sendo chamado, ironicamente, né, essa tentativa de golpe, que culminou aí com a invasão do parlamento, do STF, do Palácio do Planalto, com depredações, com um prejuízo enorme, com destruição, inclusive, de obras é, muito importantes, obras artísticas, como um quadro né, de, de, de Cavalcante, uma tela muito importante. Nós vamos fazer isso com algumas pessoas... É, com o professor doutor de História da Política pela Universidade Estadual de Maringá, Reginaldo Benedito Dias. Muito obrigado, Reginaldo, pela sua presença. Vamos fazer aqui também com o Luiz Modesto, que é sociólogo. E aqui também temos o professor é, Ricardo Dias, que foi vice-reitor da UEM no período entre 2018 e 2022, junto com o reitor... Júlio Damasceno, vamos mandar um abraço para o reitor Júlio Damasceno e temos aqui esse rapaz aqui que ia passando aqui na frente e nós resolvemos pegar ele, quem que é mesmo? Ligiane? É o Tisley Barbosa Tisley Barbosa, que já desde o início do, do século, né, acompanha aí a trajetória do fato Maringá, que se chamava Acontece lá na Bandeirantes, né muito bem, aí vamos ouvir um pouco então da música do Tisley Barbosa Quero menos conto e muito ato, quero que a verdade corte o seu barato Larundê, Larundea, Larundeira, la laia, Larundê, Larundea, Larundeira, Hoje a realidade é outra, não tem rei, não tem rainha, tem muitos ré. Não é de hoje que a vida se consome. É branco é preto. Morrendo de fome minha dor não é inveja e nem despeito. É meu pedaço de vida que ninguém respeita. Larunde, arundeira, larundeira, la la la ia, larunde. Muito bem, nós estamos de volta para esse nosso programa aqui no Jardim de Ufato Maringá e nós vamos falar hoje do autogolpe dos Manés, essa tentativa de golpe que saiu pela culatra, felizmente. né? Nós tivemos que viver aí essa página triste da nossa história e nós vamos começar falando aqui com o professor é, Reginaldo Benedito Dias. Já vou começar perguntando para ele, colocando já ele em dificuldade como é que os historiadores vão fazer para condensar tudo isso daí, contar aquilo e separar aquilo que foi realidade do que foi realidade virtual aí por uma grande parte da, da nossa sociedade. Né? Nós acabamos de ver aí, é, tantas situações inusitadas que nós jamais pensávamos de, de assistir, apesar de já ter o precedente né, de, do que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos. Mas a gente imaginava que estaríamos vacinados. Bem, as pessoas costumam propagar uma brincadeira dizendo que tem pena dos historiadores do futuro que terão que explicar essa bagunça toda. Só que a brincadeira ela não é não é exata, porque não é no futuro que a gente tem que explicar. Nós somos convocados para explicar desde hoje. Aliás, essa brincadeira também não é nova. Os primeiros fatos avocados já até envelheceram um pouco. né? É, então, nós hoje temos na universidade uma área de pesquisa em história chamada História do Tempo Presente. Aqui na UEN nós temos um laboratório. Até algumas décadas atrás, o comum era que os historiadores se emergisse, que eles emergissem em acontecimentos mais remotos, que já estivessem esfriados pelo tempo e já estivessem concluídos. Mas essa época ficou para trás, porque com a aceleração das mídias, principalmente, os historiadores foram convocados a explicar a história recente, né, que nós chamamos do tempo presente. Já na década de 1960, um sociólogo chamado Marshall McLuhan, ele falava da aldeia global por causa da transmissão por satélite. Então os grandes acontecimentos, eles invadiam o cotidiano, a televisão era a grande mídia da época. E, então, você não podia esperar décadas para explicar os acontecimentos porque as pessoas habitavam planetariamente com os grandes acontecimentos. Isso exigia um olhar mais científico que tirasse a superficialidade do fato e pudesse explicar o enraizamento dele, né naturalmente uma explicação provisória, porque o tempo permitiria que, com mais distanciamento, você atualizasse o seu ponto de vista, mas esse não é um desafio novo. Já há pelo menos meio século que a gente lida com essa chamada história do tempo presente, a diferença é que as mídias vão se revolucionando. A televisão hoje é um, como aparelho, ela é até certo ponto obsoleta. Ela está incorporada em vários dispositivos. A televisão não vai desaparecer, mas hoje nós temos uma multipla, uma multiplicidade de mídias. E não é apenas a transmissão por satélite. Hoje, um, um aparelho de celular, um dispositivo, ele tem todas as mídias incorporadas. Então, esses acontecimentos eles atingem avassaladoramente as pessoas. Isso gera vários efeitos. Um deles é a espetacularização. Então, alguns fatos eles são espetacularizados e invadem o nosso, o nosso cotidiano. É, e um, uma segunda consequência é que esses fatos envelhecem rapidamente. Aquilo que nos choca hoje se torna velho muito rapidamente, então você cria uma necessidade de uma atualização frequente que gera uma certa irracionalidade também na, na cultura geral da população, de você não conseguir se aprofundar no conhecimento dos fatos, porque aqueles fatos envelheceram e logo você vai assaltado por outros fatos, espetaculares ou não, que chegam para nós, queiramos ou não, pelas mídias que nós carregamos no bolso. Muito bem, é uma quantidade de conteúdo enorme que nós temos né, à disposição, que é a chamada nessa democratização do, dos instrumentos né, de produção de conteúdo. Daqui um pouquinho nós vamos falar né, desse que é um tema que está relacionado né, com, com a vida, mas também tá, com a vida presente, mas está relacionado também com o passado. Né? Vamos tentar entender... Pedir para o senhor explicar para a gente que relação tem, por exemplo, né, esses, esses fatos dos últimos dias com o que aconteceu, por exemplo, em 64, no golpe de 64. Estou aqui com o Luiz Modesto. Obrigado, Luiz, pela sua presença. Luiz, que, qual foi a, a visão que você teve de todos esses acontecimentos é, dos últimos dias né, no Brasil, esse ano de 2023, que vai, ser, vai entrar definitivamente para a nossa história aí? E daqui 100 anos, como é que as pessoas vão, vão olhar para isso, né? A gente fica pensando. Tudo bem, é, é um desafio mesmo. É, tem tem dois pontos, assim, que eu que eu penso. Primeiro, como que se construiu esse ambiente, né? Onde pessoas se dispõem a sair das suas casas, embarcar num ônibus e destruir a sede dos três poderes. né? Esse ambiente, ele foi construído, não, também não aconteceu assim logo após a eleição, quando o pessoal foi para frente dos quartéis. Tem uma, uma processualidade que resulta nisso, né? Se a gente pensar, inclusive eu estava discutindo isso ontem, né? Que tem um, um caráter religioso, né? E fanático, e que ajuda a originar isso, né? Que é a, a identificação de um inimigo comum, de inimigos comuns, né? Na, na, nas eleições. Ah, ou é a questão LGBT, a defesa da família, coisas, coisas gerais abstratas. Você identifica, cria um inimigo. Né? e que mobiliza é, esses, esses setores mais radicalizados religiosos a se unirem, né? É, é, um, é um ponto comum. Tem um teólogo que eu gosto muito, que é um, o Jung Mo Sung, ele fala que o, no, no, no cristianismo, né, você tem várias igrejas, várias é, denominações, mas geralmente eles se unem, né? Tem um tipo de um tipo de ecumenismo seletivo que acontece é, um ecumenismo de ocasião, que acontece quando você se junta, não por um, um ponto doutrinário, né, mas quando você identifica o um inimigo comum. Né? No caso, é, recentemente, foi a questão do, dos costumes. né Você cria esse caldo, você radicaliza com o discurso do, do presidente, acontece o que aconteceu. Daí, acho que todo esse processo, a, a uhum. brincadeira talvez seja válida mesmo, Reginaldo, porque por mais que as coisas envelhecem... É. É, rápido, mas é uma sequência de ações também, de, de, de, de fato, muito, muito rápida, né? E a na, democratização a... dos meios né, de produção de conteúdo, né? Hoje todo mundo é produtor né, de conteúdo, a gente está aqui fazendo... Né, estamos gravando, mas poderíamos estar ao vivo também, né? na internet, é possível fazer de tudo e tudo ao mesmo tempo, e todo mundo faz, né, tendo um celular, é possível fazer, aí entra uma questão, né, qual é a responsabilidade, né, social que cada um tem, o que é que tá produzindo, mas tem, tem um fato interessante, é que assim, a gente percebe que, né? que os mesmos monstros, né, do, do passado, né? vamos falar, por exemplo, né, assim, de, uma, de uma suposta é, tentativa de implantar o comunismo né, no Brasil, que foi usado lá atrás, hoje é usado com uma potência talvez até muito maior, né? e dentro de uma realidade paralela, né, nos aplicativos de WhatsApp, Telegram. Como que a gente vai sair dessa, dessa, dessa situação? Quanto tempo você acha que a gente precisa para amadurecer? Na verdade, o, o foco foi foi levado para outro espaço. Né? Quando você vê o foco da população brasileira, dos movimentos e da, da, das mídias, poderia estar na, na economia, na questão da geração de emprego, na relação internacional. A gente já, já teve um baita de um escândalo agora, e que provavelmente eu vou esquecer rapidamente a questão da, das americanas, né? e tudo isso passa muito rápido. O que fica é esse debate da luta da família tal, tal. Esse, esse processo de desbolsonarização, de você pegar, né, igual igual a, a Ligiane agora, ela pega a câmera, leva para um, leva para outro, você foca em alguém. Tem que focar na real necessidade da população brasileira. Então, esse processo de desfanatização eu acho que é o grande desafio. Professor Ricardo, gostaria que o senhor fizesse aí também né, uma, a sua análise né sobre todo esse quadro que o país se encontra hoje. Bom, eu acho que. Tem muita coisa para a gente refletir aí, a preocupação. Eu acho não é só contar a história que a gente percorreu para que a gente chegasse no que está acontecendo nos dias de hoje no nosso país, né? nessa radicalização, nessa situação extremista né? de, de uma tentativa de golpe, com impunidade de muitos agentes que participam desse processo. Né? Mas eu acho que a gente precisa também repensar é, o, o porquê isso aconteceu e aonde isso vai dar, né? Eu acho que o nosso grande desafio hoje, talvez particularmente para mim uma grande preocupação, é saber o que nós vamos fazer com tudo isso, né? Como é que a gente vai agir uma, uma vez colocado de frente para esse grande problema, né? Que veio à tona agora no dia 8 de janeiro, é interpretar corretamente os fatos, né? fazer com que a população entenda, a população brasileira e a população internacional, inclusive, porque esse é um fenômeno que não vem acontecendo só no Brasil, né? vem acontecendo em muitos outros países também. né? É... Vou interromper o senhor para a gente falar um pouquinho, na verdade, também da responsabilidade dos partidos, né? porque a gente não pode esquecer que muitos dos partidos que agora né, vão apoiar esse governo que a gente espera seja né, um governo de todos, também apoiaram né o, o, o governo de Jair Bolsonaro existiu uma certa uma uma grande complacência na verdade em, entre todo uh, o retrocesso que a gente passou nesses últimos anos né é, o papel né dos partidos Os partidos precisam repensar um pouco onde é que foi deixado por exemplo, as ideias né de base né ideológicas hoje a gente vê e gente de todas as orientações dentro de partidos que historicamente são de esquerda ou vice-versa. É, eu acho que existe uma névoa né, muito grande sobre essa situação toda. né. A gente precisa limpar um pouco esse cenário para poder entender qual que é a participação de cada um dentro desse processo. né. E é preocupante quando a gente vê muitas vezes muitos políticos, muitos governantes se coloca colocar de uma forma meio blasé com relação a tudo isso, né? É, existe uma parcela, sim, é, de dirigentes políticos, é, de deputados, de senadores que participaram de um processo para que a gente chegasse no dia 8 de janeiro, né? E existem aqueles que se aproveitam dessa situação e que se escondem também é, convenientemente dentro desse processo, né? Então agora é a hora da gente, é, de todo mundo, eu acho que fazer um pacto para defender a democracia no nosso país, se é de fato esse o nosso projeto como nação. Né? Temos tanto conteúdo, temos tanta produção de informação e o professor dizia, né, as coisas são esquecidas muito rapidamente, até mesmo porque tem tanta coisa para se ver, né. Mas a gente não pode esquecer que existiram muitas pessoas que hoje se colocam né, do, do lado, né, vamos dizer assim, de, é, do, do governo, mas que estavam lá firmemente né, apoiando situações que seriam, que são inaceitáveis né, é, dentro do, do, do contexto da história do Brasil. Eu acho que repensar o papel uh, da imprensa, né, de como circulam as informações dentro do nosso país, é fundamental. Né? Eu acho que em grande parte a gente deve essa situação também, a forma distorcida como os fatos são é, repassados para as pessoas, nesse momento aproveitando as tecnologias atuais, como a gente acabou de dizer aqui. Né? Antigamente a gente tinha é, a gente buscava informação na imprensa oficial, né? E a gente tinha, vocês sabem disso melhor do que eu, a gente tinha é, é, é, fontes de informação e a checagem dessas informações para que elas chegassem é, de uma maneira confiável, né? A, a, as pessoas e hoje a gente tirou todos esses filtros né? então hoje a comunicação ela acontece diretamente entre as pessoas sem que eu tenha a certeza né, de que se aqueles fatos são verdadeiros ou não são verdadeiros. Eu acho que esse é um grande desafio agora, né? Existe uma parcela assim, que sabia o que estava fazendo, que sabe para onde está caminhando, existe um projeto de golpe em né? gestação dentro do nosso país, né? E existem muitos agentes em diversas esferas públicas e privadas, mas também que se aproveitam de uma parcela da população vulnerável, né? porque não tem é, a informação correta né, e porque se deixam alimentar por essa distorção dos fatos, que é o que a gente tem visto nas redes sociais, aí, em algumas mídias, é, que é de acesso a qualquer um hoje. Legal. Daqui um pouquinho nós vamos falar de um personagem, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e que casualmente virou Secretário de Segurança do Governo Estadual, é, do Governo Ibanez Rocha, né? É um passarinho que está na gaiola e que ainda não cantou. Daqui um pouquinho então a gente vai falar, enquanto ele não canta, quem vai cantar pra gente é o Tisley Barbosa. As calçadas andam pedestres, com as calças arremendadas e os bolsos todos furados. Com mil dólares imaginários, pobres salários, o pobre coitado olhando pro chão. Perseguido pela polícia, nenhuma perícia acaba dentro da prisão. Vamos naturalizar os ingleses, os perfumes franceses e o cão, pastor alemão. Vamos saciar nossa fome, comer com fartura, mesmo que pura. Imaginação. E a gente volta daqui a pouco. Nós estamos de volta com o nosso programa aqui do portal de notícias, o Fatomaringá.com. Estamos aqui com os nossos convidados e estamos falando aí do alto golpe dos Manés, a tentativa de golpe que saiu pela culatra. Eu disse para vocês que no nosso retorno a gente falaria sobre o Anderson Torres, esse ex-ministro da Justiça. E aí eu vejo assim a chave né, para nós entendermos muitas das coisas que estão acontecendo estão no celular dessa pessoa e estão na mente dela, né? E ele acabou de chegar no Brasil, o presidente Lula disse, até em uma forma bastante diplomática, né?, que imagina que o Bolsonaro esteja por trás disso tudo. Não vou perguntar para o professor de história, mas para o cidadão simplesmente né? e também para o Luiz Modesto. Como é que vocês veem a entrada desse personagem né? no meio dessa história? Porque é ele que foi né, o, o homem responsável por desmontar a segurança em Brasília no dia 8 de janeiro. Bem, eu, eu até por dever de ofício, eu tento tendo a ver as coisas em assim, uma escala mais ampla no tempo, né? recuar mais no tempo. É, algumas pessoas me perguntam, né, e perguntam para especialistas, se isso já aconteceu antes no, na história do Brasil, esse, esse acontecimento do último do, de alguns domingos atrás. Né? Do jeito como aconteceu, não. Nós não temos é, um episódio que seja um espelho desse. Mas o Brasil tem uma tradição antidemocrática bastante enraizada e a tradição democrática, ela luta contra essa cultura antidemocrática. Voltando no tempo, nos 134 anos de república que nós temos, o período mais persistente de vida democrática é o da Constituição de 88. Dali para trás, é, é tudo muito acidentado. Então, desde que a república foi proclamada em 1889 até 1930, nós tivemos uma frequência eleitoral, mas era uma eleição para poucos, de jun no máximo 3%, 5% de alguns centros e era uma eleição de cabresto, voto aberto, totalmente controlada. Então, não se perdia a eleição. As, as urnas davam maioria de 95% para o um candidato. Então, era uma eleição fraudulenta, de ponta a ponta. né? Depois de 1930, o Brasil vai viver um período de autoritário com fechamento eleitoral. E nesse período, inclusive, visejou uma corrente fascista no Brasil, que foi o maior partido fascista fora da Europa, que era o, o integralismo. Para que as pessoas tenham uma ideia, estima-se que 800 mil pessoas estivessem organizadas nesse partido numa população global de 40 milhões. Então é quase um 40 avos da população. Era um partido enorme. A força eleitoral não pôde ser medida completamente porque o, o, o presidente Duveg deu um golpe de Estado em 1937 com apoio dos integralistas, e abortou a eleição de 1938, é, mas eles tinham um candidato a presidente da república. Eles apoiaram o Vargas e quando Vargas os escanteou, eles tentaram dar um golpe parecido com esse, em 1938. Na literatura chama Intentona Integralista. Intentona é uma outra forma que está sendo utilizada para se referir aos acontecimentos recentes. O Brasil na época tinha também o maior partido nazista fora da Europa. Então é, é um ultraconservadorismo, inclusive com as cores da época, da década de 1930. Com o final da ditadura do Estado Novo, nós tivemos um pelo de democratização, não de redemocratização, porque a democracia começa ali, em 1945. De 1945 a 1964, nós tivemos um embate político, que lembra o que está acontecendo agora, é porque é uma época assim que havia um partido trabalhista que ganhava eleições, e as forças conservadoras armavam golpes para destituir. O Jango só sumiu porque aceitou também né um Isso. acordo né então nós tivemos tentativas de golpe é contra o Getúlio Vargas que se repaginou virou um líder trabalhista mas ganhou a lição em 1954 não tomou posse e foi derrubado em 54 quando ele se suicidou aí tentaram impedir a posse de um aliado do trabalhismo que era Juscelino Kubitschek em 55 tentaram impedir a posse do Jango em 61 e 64 houve o golpe qual que era a trama na lógica dos conservadores, se os trabalhistas ganham eleição, a democracia não funciona. Né? E os conservadores não ganhavam eleições presidenciais, então eles tentavam derrubar os trabalhistas. Qual era o outro problema? É que os trabalhistas tentavam expandir os direitos sociais e os direitos políticos. Né? E o país, o Brasil é extremamente conservador, é o último país a abolir a escravidão. Aí vem a ditadura de 64, que terminou em 85, 88, com a Constituição. É, e deixou uma péssima lembrança na história recente do país. Por isso que, até época recente, ninguém se orgulhava da ditadura no Brasil, mesmo esses conservadores que hoje batem continências para generais. Ninguém queria se assumir como de direita por causa do da herança da ditadura. Então, na década de 2010 em diante, é, é, nós tivemos um avivamento desse conservador, que nunca morreu, ele estava adormecido. E com o Bolsonaro... Ele ganhou voz, rosto e uma dimensão social eleitoral, de massas, né, que é um fenômeno é, eleitoral que, não, que era desconhecido no Brasil, mas não conservadorismo e se aglutinaram em torno do Bolsonaro vários tipos de conservadorismo, desde o antigo o neofascista até o, o, o evangélico, o ultraconservador, do neopentecostalismo, outros tipos, de o, o antitrabalismo, né, e são várias as dimensões. Então, o bolsonarismo, na verdade, ele é sincrético, ele não é sintético, ele não é um corpo organizado de ideias coerentes. Ele colaram no, no bolsonarismo várias tradições conservadoras, fascistas, neofascistas, e ele como um todo, ele pode ser definido academicamente como neofascismo no Brasil. As pessoas tendem a, tendem a pensar no fascismo do, do, Mussolini. do Mussolini nos anos 30, mas existe um novo fascismo, e esse debate já existia antes do Bolsonaro na vida acadêmica, então hoje fala-se em vandalismo, ou em vandalismo, mas esse movimento ultraconservador que, e que demoniza a política ele é qualificado academicamente como como fascismo um novo um novo tipo de fascismo né? não significa que todos os eleitores do bolsonaro sejam fascistas mas a, o caudal do bolsonarismo traz essa cultura que é muito perigosa né? é, então nós chegamos a veja que nós temos uma tradição ultraconservadora e pouco tempo de vida democrática no Brasil e a trama que existe agora, de novo, você, o, partido, o novo partido trabalhista o partido ganhou a eleição e, de novo, se tenta impedir a posse do presidente do Partido dos Trabalhadores e tentam depô-lo na primeira semana do seu mandato. Né? Não foi um raio em seu azul, você me perguntou do ministro, do ex-ministro, mas eu vou citar, no dia 7 de setembro de 2021, a editora Alameda, pela qual eu publiquei um livro, ela reuniu alguns autores e fez um debate é, na tarde do 7 de setembro sobre o, o eventual golpe de Estado que estava sendo tramado no Brasil. É, foram várias mesas, eu participei de uma. Então, é, essa trama de interromper a vida democrática, ela existe desde que o Bolsonaro tomou o poder, com o culto que ele faz à ditadura de 64, ao coronel Ulster, é, pessoas que não viveram, construíram uma memória favorável da ditadura, como se fosse um tempo idílico. Ela terminou muito mal, com inflação de 100% ao mês, economicamente foi um desastre, fora o passivo de violação aos direitos humanos, negação de direitos e uma série de coisas. Mas criou uma memória fantasiosa sobre 64 e houve essa colagem de várias coisas no, no bolsonarismo. Só que o padrão de golpe de Estado que estava sendo tramado, que vinha sendo gestado, não é no... Não é o de 64, porque mesmo o de 64 é diferente da ditadura que houve nos anos 30. A ditadura de 64 manteve algumas eleições de nível municipal, manteve os três poderes, todos tutelados, mas manteve. Então, é, é, alguém podia imaginar que, ah, não vai, querem dar um golpe no padrão para implantar uma ditadura militar? Não, é evidente que não. Mas um regime que... É, deteriorasse progressivamente a condição de 88, estava em curso. Né? E e ainda ainda... Né, está em curso, né, porque nós sabemos daqui um pouquinho, nós estamos atravessando já um pouquinho a coisa aqui, e a gente queria falar justamente também né, de projetos de lei que já existem na Câmara para que se estuda o, o semipresidencialismo, o parlamentarismo e. Por trás disso a gente sabe que existem muitas algumas bancadas que têm um grande interesse como ruralistas, evangélicos. E essa também poderia ser uma uma forma, né, de novamente tentar implantar um tipo de regime que tire o poder do povo, né? É, em linguagem assim, mais genérica é, A gente chama isso na história Na sociologia de bonapartismo Então você pode ter um regime que tem eleições Mas em que você tem um líder forte Que controla todas as instituições E que queira se colocar acima das classes sociais Tecnicamente Ia chamar de cesarismo ou bonapartismo O Bolsonaro tinha isso Projetado Já se sabia que se ele fosse reeleito Ele ia ampliar o, o Supremo Tribunal e colocar mais cinco ministros para controlar a corte, ele já tinha uma hegemonia no Congresso, no Executivo, e todo esse projeto autoritário ia ganhando, inclusive, uma nova tradução constitucional, provavelmente, para dar um verniz de legalidade a esse regime autoritário. Isso foi interrompido com a eleição, mas não significa que esse projeto tenha sido arquivado. É, um verniz sobre a democracia que, na verdade, a gente sabe muito bem, né? Continuam dizendo não, porque nós somos democráticos, né? mas ao mesmo tempo negam né, a Constituição e negam os poderes republicanos. Né? Esse é o grande problema. Né? O STF, nós temos que derrubar o STF ao parlamento. Chegam a pedir, por exemplo, né, um, um regime militar com o Bolsonaro né, no poder, imaginando que, por exemplo, que todos os deputados eleitos né, no primeiro turno, senadores, governadores, a gente sabe o que que acontece quando tem uma ditadura, né? As primeiras pessoas que acabam indo até para cadeia são esses mesmos. É, eu acho que é complexo, né? Talvez nessa nessa prisão, nessa minuta do golpe, uh, tenha se encontrado a linha que pode começar a fazer algumas ligações com a, a, a ponta dessa pirâmide aí, né? Porque por enquanto você prende... É, eu, eu li esses tempos que... O perfil das pessoas que foram presas nos atos terroristas ali, nos três poderes, eram de pessoas com uma idade maior e muito solitárias. Então, primeiro se prende esse pessoal, estão ainda atrás de, de quem financiou, mas até agora estão chegando lá, no dono da casa de carne, no dono da padaria, no dono da... Então, esse processo está subindo, então, de baixo para cima. Se começa com isso, né, com esses depoimentos, mas de cima para baixo, talvez esse fio que é o Anderson Torres, dessa minuta, essa... que deu uma gravidade maior ainda para o ato dele, talvez seja a situação. Agora também tá, tem, tem se falado sobre a possibilidade dessa minuta ter sido, de, dessa estratégia né? de golpe ter sido debatida em reunião no, no, no, no Planalto com o Braga Neto. Então estão se especulando e estão aprofundando isso, né? São, é, são são dois pontos que eu, que eu imagino que a gente tem que olhar o né? primeiro a reação forte que que o governo teve né o, o, o esses atos em si parece que deram uma autorização para o governo agir com a, algo que já vinha acontecendo né porque eu, eu comentei agora né não é de hoje né o bolsonaro sobrevivava a manifestação ia em cima de cavalo em manifestação não era segredo não. nenhum Verdade. não tinha talvez por, por um, um cuidado legal para não deixar não deixar rabo como dizem por aí ele não verbalizava e sempre colocava na boca de outro e ele não negava mas também não confirmava então assim o, o, o incentivo vinha o tempo todo a legitimação às vezes até pelo silêncio pela não pelo, pela não denúncia do que estava acontecendo né já já está legitimado mas essa, essa ponta aqui, de, dessa linha de investigação que você pega com essa ponta aí do, do Anderson Toys, talvez avance um pouco mais, né? E abre espaço daí sim para tentar avançar para setores, é, é, né? talvez a de segurança das forças armadas, para tentar entender. Porque, olha, para se dispor a tentar um, um golpe, você tem que estar tá muito, você tem que se sentir muito bem respaldado. Ou você é um, um, um maluco que se veste Napoleão e sai com a sua espadinha de madeira achando que vai derrubar tudo, ou você tem alguma firmeza de alguém. Quem, quem dá, dá essa segurança, né? Então, acho que isso é, é algo a, que não precisa pressa, vão investigar com calma, vão seguir o processo, mas eu acho que é, é, é a chance da gente tentar entender isso daí. É, professor Ricardo nós sabemos, né, que o grande causador disso tudo está fora do país, né, e que provavelmente vai pode até ficar por lá. É... acho que a gente precisaria também atribuir também a vocação, vamos dizer assim, dos povos neolatinos para essa coisa, né, que é o populismo, né, vamos dizer. Temos sempre essa tendência né, de adorar, vamos dizer assim, uma pessoa, e isso acontece até mesmo com, é, recentemente, né, vamos dizer, com. Tivemos o Collor, depois tivemos é, o Lula e agora o, o Bolsonaro. Não estou colocando em, em patamares iguais, são pessoas completamente diferentes, mas é sempre em cima de pessoas e não em cima de um sistema que nós temos né, republicano com todas as estruturas. O que, que falta para o nosso país, para a nossa população, né, para poder amadurecer na, na prática da política? Né? E, e aí eu pergunto para o senhor justamente também o papel né, dos partidos. A gente não vê o pap, o, os partidos é, envolvidos com a população, não existem festas, não existem congressos, não existem é, os países, não existe debate. Olha, eu, eu, eu prefiro dizer que o principal responsável por essa situação não está fora do país. Né? É, facilita muito a leitura, você colocar todas as responsabilidades sobre o ex-presidente Bolsonaro, uh, porque ele sempre foi uma pessoa medíocre. Né? ele teve uma mas carreira ele é o, né, o personagem perfeito para é esse ele, populismo ele né? é o personagem que foi alçado a essa condição uhum. né para ser o representante desses grupos muitos agentes que não querem mostrar a sua cara né mas que construíram esse processo né? então eu não acho que o principal responsável seja o presidente bolsonaro, né? E aí a gente apaga todas as outras pessoas é, que têm responsabilidades em alçar o presidente bolsonaro a essa condição, que nunca deveria ter acontecido. Isso que é, é verdade, né? Foi um, um parlamentar medíocre, foi um militar medíocre. Né, foi uma pessoa que não tinha no seu currículo... Com episódios, inclusive, de, né, de inclusive, terrorismo. Né, de terrorismo, com acionamento de, com projetos de bombas, de explosões, durante a carreira militar dele. Né. Então é uma figura que foi alçada para ser representação de um grupo que prefere se esconder atrás da figura desse sujeito. O que eu acho que a gente tem que se preocupar agora é justamente tirar essa, essa névoa sobre esses outros agentes que permitem com que o Bolsonaro continue tendo força ou que o bolsonarismo ah, cresça no nosso país. Eu acho que isso que é importante, porque e não são só os financiadores. É importante a gente observar como é que as nossas instituições se deterioraram. Como que nós permitimos né, que grupos radicais que tinham na sua pauta, e o presidente Lula disse isso, eu achei é, é, muito importante quando ele colocou essa questão. A pauta era uma só. A pauta desses grupos que estavam é, na frente dos quartéis, dos tiros de guerra, a pauta era um golpe. Né? É, deteriorar a imagem da justiça, das instituições do nosso país e pedir um golpe de Estado e nós ah, prefeitos governadores sociedade permitimos que essas pessoas acampassem na frente dos quartéis e, e mais Bom, é, na verdade recebora... na verdade aqui em Maringá a gente dizia né todo mundo dava risada quando tinha dois ou três ou meia dúzia ali em frente ao tiro de guerra quando na verdade o que precisava ser feito né ali se configurava já um crime Sim. era pegar a identidade de cada um e denunciar e todo mundo riu e quando nós vimos não eram mais meia dúzia, eram 200, 300, 400 e ocupavam né, a rua. Eu falo muito da questão da responsabilidade né, dos partidos, porque a gente vê em um determinado momento que até mesmo né, o, o PT tem uma certa, assim um certo pudor né, de, de falar é, disso, porque também tem uma responsabilidade de culpa, né? Uma grande responsabilidade de Mas culpa por esse, que... por esse, porque esse governo só se instalou por erros também dos governos sociais. Né? Eu vejo uma preocupação é, do Partido dos Trabalhadores no seguinte sentido: eles têm uma preocupação com a governabilidade. Né? É, eles são minoria né, no Congresso Nacional e eles vão ter que trazer algumas pessoas da oposição para ajudar a, a, a colocar o projeto de governo deles em ação, né? para se sustentar o governo, inclusive. Então, eu entendo um pouco essa manobra de querer arrefecer um pouco os ânimos. Mas eu acho que nós não podemos fazer isso. né? A gente tem que entender é, não só esses é, essas pessoas que foram à Brasília e destruíram patrimônio público e agrediram as instituições democráticas do nosso país, mas a gente precisa também... É, observar o seguinte, que existem políticos né, que se colocaram na frente dos quartéis, que fizeram coro a um projeto de golpe no nosso estado, é, no nosso país, no nosso estado, inclusive, na nossa cidade. Né, pessoas foram à, à Câmara de Vereador e verbalizaram é, ameaças é, ao Supremo, é, aos juízes do Supremo, que foram desrespeitados fora do país. Com apoio da Associação Comercial... Com o apoio de muitas instituições, né, uh, políticos que foram à frente dos quartéis também, representantes uh, da população, deputados, inclusive, né, e fizeram coro. Aonde estão essas pessoas agora? Né, você simplesmente, eu disse isso no, no, numa manifestação que eu fiz no Fato, inclusive. É, você simplesmente, depois do dia 8 de janeiro, o que era óbvio, qualquer um diria isso, olha, eu condeno o que foi feito em Brasília, uma violência desmedida, isso é muito fácil. Né? Isso é, é, é discurso pronto. Ninguém falaria o, o diferente disso, Eu não sei que a pessoa é, esteja fora da, da razão. Né? Agora, quais as ações de fato estão sendo feitas... Né, para que isso seja apurado, para que os responsáveis sejam identificados e para que a gente garanta, de fato, a democracia. Né? Porque eu vejo, por exemplo... A impressão uma... né, que fica é que quando a pessoa fica em cima do muro, é o importante é que eu continue aqui? Quando, na verdade, um regime militar, na verdade, um golpe não garante a posição de ninguém eleito? Mas tem pessoas que não ficaram em cima do muro, que foram acolhidas, inclusive, dentro dos governos estaduais. E no Paraná a gente tem isso né deputados que eram líderes e da base do governo Bolsonaro que encontraram acolhida no projeto de governo do estado a gente teve o caso aí da secretaria da mulher inclusive né é, mais um político extremamente é, é, agressivo nas suas colocações um bolsonarista de carteirinha né e que foi acolhido numa secretaria né, que deveria inclusive é, é, garantir os direitos é, é, os direitos humanos, né, os direitos das mulheres, os direitos da diversidade. Uma pessoa que não tem nenhuma condição de exercer esse papel, né, que justamente sempre foi contra, e o governo acolhe isso e diz o seguinte, olha, tudo bem, nós condenamos aquilo, mas nós acolhemos aqui as pessoas que, dão, que deram corpo a esse movimento golpista no nosso país, o que, que nós estamos querendo dizer com isso? Né? Nós estamos querendo dizer, olha, nós vamos ficar quietos, mas no momento oportuno nós vamos dar o pulo do gato? É isso? É um outro projeto? Existe, de fato, como estava sendo colocado aqui, continua esse projeto de golpe no país, financiado inclusive por alguns governadores do estado? É, o professor se refere a Franceschini, que foi caçado e que agora tem né, um cargo aí, né, que acho que é um pouco de segundo escalão, inclusive, né, dentro dessa Secretaria Estadual da Mulher. E há quem diga que poderia ter sido até pior, viu, professor? Vamos falar aqui com o Tisley, que também tem a opinião dele né, como artista. Como você viveu, Tisley, esses, esses últimos anos aqui, né? Que a gente viu tanta coisa ruim no passado e depois ficamos tão felizes com a liberdade que parecia né, que a gente tinha. Sim. E de repente, né, veio a pandemia e depois da pandemia veio coisas muito piores. Fala um pouquinho do seu pensamento em relação a tudo que você viu. Olha, eu vi uma coisa se agravar, né, que na verdade, como a gente está num estado completamente assim de direita mesmo... É, é, esses acontecimentos do Bolsonaro, ele já, já acontecia aqui, de verdade, sabe? E, e a gente já estava vivendo com isso de uma maneira micro. A coisa se agigantou e tomou o, o, o país, né? mas a gente já estava acostumado um pouco com essa perseguição ao artista, essa perseguição às minorias. À cultura. A cultura, principalmente, né? a educação, os professores, as matérias de filosofia, as coisas que realmente movimentam a cabeça das pessoas. Já era perseguido, entendeu? Agora, claro que com o um aval, de um presidente, a coisa ficou macro, né? Tomou. E realmente o clichê se materializou, que foi a farsa, que, né? Que foi a, a, o que aconteceu do, em 64 virou uma farsa hoje. <risos> e a gente está vivendo essa farsa até hoje, né? Ainda bem que, que, que o, o Lula ganhou as eleições e a gente tem a oportunidade de começar a combater. Toda essa, essa trama que foi construída durante esses quatro anos. Tisley, mais um pouquinho de música pra gente e a gente volta depois de uma pausa. Os olhos pedem e a boca nega. Podem ser cegos, fartos de visão. Se a boca mente, essa boca cega. Essa boca é o se nega ao chão essa boca é o olho que se nega ao chão se a mão treme e o corpo gela o corpo é parte que também se encerra e se termina com um par de velas preparando o próprio corpo pra dobar a terra preparando Bye. Vou voltar mais uma vez aqui para falar com o professor... Reginaldo, professor, o senhor já fez, né? Assim, um, um, recapitulou um pouco essa questão histórica, mas eu gostaria que o senhor partisse ali a partir de 1979, onde nós começamos a vislumbrar algumas coisas com anistia né, e com a volta, né, o retorno aí das pessoas que estavam exiladas, depois tivemos uma eleição indireta, tivemos diretas já... Aí entramos numa fase de democracia, com a eleição do, do Collor, antes de ideológico tivemos o Sarney, tivemos uma acomodação num período do, do, do Fernando Henrique, em que parecia que na verdade o país não estava nem aí muito para quem é que estava lá, né? ninguém pensava tanto ideologicamente, o brasileiro não, não dava tanta bola. A pergunta na verdade é, onde foi que nós erramos? Se é que erramos ou é isso mesmo o que o senhor diz aí é uma raiz, é algo que a gente tinha dentro e a gente não sabia. Mas na nossa história não se trata de erro ou acerto, né? propriamente dito, embora a pergunta caiba. É, o Brasil é um país de uma forte tradição conservadora, então no marco de 79 nós temos um, um divisor de água, um turning point, que é a questão da anistia Ali é uma linha divisória do final da ditadura, e em agosto de 1979 foi votada uma lei de anistia que perdoava os militares pelos crimes de lesa humanidade cometidos. Dizem que foi uma pactuação entre a oposição e o governo. Não é verdade. O governo militar ele usou a sua força, as suas prerrogativas para impor um projeto de autoanistia. Quem quiser ver uma história diferente pode assistir a um filme que está disponível no streaming chamado 1985 sobre a Argentina. Em 1985, quando acabou a ditadura na Argentina, os militares foram julgados e ex-presidentes da República foram condenados. Né? Então o Brasil não passou a limpo o período da ditadura, que foi um período iniciado já com uma violação à Constituição, a destituição de um presidente legítimo e um regime discricionário que apesar de man tentar manter uma fachada de legalidade, ele praticou terror de Estado, matou inimigos, esquartejou os corpos, sumiu com os cadáveres, torturou pessoas, prendeu pessoas, censurou a jornais, censurou a arte, é, esvaziou o processo de ensino e destruiu a economia. Né? Apesar de ter um período de crescimento econômico concentrado entre 68 a 74, Pessoas da minha geração que viveram o fim da ditadura sabe que foi uma agonia, a inflação de 100% ao mês no final da ditadura, né? então nos anos 1980. Então não deixou nenhuma lembrança boa, mas a pactuação de fim da ditadura foi de anistia, de autoanistia para os militares e em 85 nós não tivemos eleições diretas. Né? Nós tivemos uma transição pactuada que implicava manter essa anistia. Então isso, nunca houve mudança... É na anistia, e é pouco provável que venha a ter, diga-se de parcial. Então, a nossa justiça de transição de um regime autoritário para um regime democrático, ela foi lenta, foi pactuada e foi parcial. Então, todas as medidas de justiça de transição, elas foram tardias. Somente nos anos 1990, no governo Fernando Henrique Cardoso, é que o Estado reconheceu que lá na ditadura havia ele havia sido responsável pela morte de um número ilimitado de pessoas. Só que não, não não explicou quem matou, como matou e onde é que estavam os corpos. Aí nós tivemos outras fases de justiça de transição que vem que vem parar na, na Comissão da Verdade dos anos 2010, né? Então os militares brasileiros, eles são muito magoados com o fato de a sociedade querer saber o que eles fizeram durante a ditadura. Eles queriam ser condecorados pelos crimes que cometeram durante a ditadura. Né? E muito do ressentimento deles com o governo, os governos do PT é porque nos governos do PT ocorreu a Comissão da Verdade. Então eles se sentem como se fossem réus da história quando é um procedimento que aconteceu em vários países do mundo. O senhor está falando justamente né, desse pacto que houve, né, para a gente começar um processo democrático a gente teve que esquecer tudo que aconteceu e chamar essa anistia, né, que é, logicamente, uma anistia muito mais para os crimes cometidos aqui do que, obviamente, de quem teve que ir embora simplesmente porque dizia o óbvio aquilo que estava acontecendo. E houve outras consequências, porque uh, até os anos 1950, você tinha uma diversidade de correntes entre os militares. Então, você documenta no clube militar, havia disputa de chapas entre os nacionalistas e os liberais. Depois de 64 houve uma padronização do processo de formação militar e todo mundo enxerga o mundo de um jeito só, que é a ótica da Guerra Fria e uma e uma psique antipopular. O exército como suposta força moderadora mas e pacificadora. Quando você fala em pacificação é reprimir é, projetos, sociais que não se coadunem com a visão dominante do exército ou das forças conservadoras. Então, hoje, de alto a baixo na cadeia de comando, você tem uma visão de mundo, só não tem mais disputa interna. Até quando você tem um governo que venha de uma outra linhagem política, ele tem que se relacionar com o um corpo de oficiais que enxerga o mundo com aquele tipo de viseira. né? E eles não é um debate novo. Esse debate existe desde, desde aquela época também sobre... É que tipo de formação os militares deve ter. Né? O outro desafio quer dizer, é, é como você produzir uma educação para a liberdade num contexto em que as forças conservadoras consideram que a, o pensamento crítico é uma escola com partido, quando é o contrário. É exatamente o contrário. A escola com é essa que forma os militares. É essa que forma com, de uma maneira bitolada. A educação para a liberdade é aquela que ensina você a enxergar as contradições de mundo e perguntar Inclusive o que sustenta o poder, e você ser crítico em relação ao poder, qualquer que seja o grupo dominante. Né? Que é isso, justamente, que a gente estava tá fazendo agora há pouco, falando, dizendo inclusive que o próprio PT precisa fazer uma meia-culpa, porque se nós temos toda essa situação é também porque alguma coisa não funcionou. Né? Eu quero introduzir um outro, um, um outro aspecto né? é, que é, é, vamos dizer assim, o, a violência né, do capitalismo sobretudo nos últimos 20 anos, que a gente começa a chamar, na verdade, né, de neoliberalismo, e aí a gente ouve a comunicação não fazendo o papel dela, quando ela diz, por exemplo, eu vou falar de um momento atual, quando você ouve falar assim, não, vamos, é, a Alemanha ou os Estados Unidos, ou seja lá, a União Europeia, vai enviar armas para a... a Ucrânia, senão vou falar Croácia novamente, né? Para a Ucrânia. Vai enviar coisa nenhuma, né? Nós estamos falando de negócios, certo? A conta vai chegar? É. Eu, eu penso que. Pergunto para o sociólogo, né? <risos> Tem um um, um. um método, hoje né? a gente estava conversando no intervalo. Existe um método de comunicação muito complexo, né? Que ele. É, uma, faz parte da tática de tudo que está aí, que é essa relativização do que é real, essa esse enviesamento de como se apresentam os dados, né? E uma e, e, a, compora, e a comparação desproporcional das coisas, né? Você para você é, é, distorcer o, o, a dimensão do que realmente as coisas são. Né? Então você tem, em, em um certo momento, quando você cria novas possibilidades de, de comunicação alternativa, né? as rádios comunitárias, os, os jornais de bairro, né? os zines nas universidades, você é, é, amplia é, é, esse espaço de comunicação. E quando você cria a rede social, né? quando entra a internet, as redes sociais, você tem um, um grande problema que é... é que é, obviamente, produto né, também do neoliberalismo, apesar de você falar, falamos de democratizar e tal tudo, mas ao mesmo tempo a gente cria uma grande confusão. Né? Sim. E aí quando a gente toca né, nessa, nessa questão né, de, de, dessa guerra absurda, que nós sabemos muito bem, é, existem questões econômicas muito relevantes e estratégicas, mas estamos falando efetivamente é de negócio, é de venda de armas, né? é disso que estamos falando. Claro. De comércio? nos Estados Unidos é mais claro, né? o lobista ele vai ele tem horário marcado para conversar com os deputados, aqui não aqui eles é, for... entram nos partidos, elegem e fazem um outro tipo de lobby né? então você tem tanto da, da, da, da, de mineradora, você tem das armas, você tem tu, tudo que é, as, as pautas que a gente ouve são pautas é, de interesse de alguém né? então a forma de apresentá-las ou de não tratar sobre elas, né, porque quando você vai falar assim, ah, mas a questão do aumento do número de, de assassinatos tal com, com a liberação das armas, né, o pessoal vira e fala assim, ah, mas e o MST que foi lá e fez sabe, é um desvirtuamento, uma... é tirar o foco né? do, do debate que precisa ser aprofundado, é como um método, inclusive. Muito bem, vamos mais uma vez aqui com, com o professor, vou jogar mais um pepino na mão dele para falar assim, professor, é, qual que é a saída para o Brasil, na verdade não para o Brasil, mas para o brasileiro, né, no, nos anos que virão aí. Como é que nós vamos encontrar a pacificação? Primeiro é importante a gente dar transparência a tudo que está acontecendo e aquilo que aconteceu no passado. Né? As coisas precisam ser transparentes, né. É, sem contaminações é, e sem fake news eu acho que isso é importante por isso que me preocupa, eu, eu vou voltar um pouco nesse assunto quando você incorpora a uma estrutura de Estado um deputado que foi desligado justamente por disseminar fake news né? então isso eu acho que tem isso é uma excrescência que não pode acontecer né? eu acho que primeiro a gente precisa da transparência e a gente talvez voltar para aquele ponto que o professor Reginaldo colocava nesse momento em que houve a anistia né? e que de determinada forma não vou usar os termos acadêmicos que o professor Reginaldo utiliza, mas vou dizer o seguinte a gente escondeu a sujeira debaixo do tapete né? o que a gente está vivendo agora né? é que toda essa sujeira que estava embaixo do tapete veio à tona e eu particularmente acho que a gente tem um momento é, emblemático né? que talvez seja muito significativo quando isso veio, veio à tona, que foi quando o então ainda é, deputado Bolsonaro, né, no impeachment da, da, da ex-presidente Dilma, é, faz alusão e eleva o nome de um torturador, o né, do Ustra, né, que talvez um dos mais é, temidos torturadores do regime militar, e coloca né, essa pessoa que deveria é, ter o devido tratamento dentro da história né, como uma pessoa que violou os direitos humanos, né? uma pessoa que cometeu crimes dentro do Estado brasileiro, uh, a gente coloca ela numa condição de herói. Né? Aquilo, para mim, foi estarecedor, né? E a gente transmite isso em rede nacional né? com as pessoas aplaudindo né? e achando uma grande fala daquele que deveria ser, então, no futuro... É construído como um grande líder da direita brasileira que chegaria ao poder depois à, à presidência da República. Então, eu acho que isso isso é fundamental. A transparência é um, talvez o maior desafio, inclusive. né E aí a gente precisa muito dos órgãos de imprensa, de comunicação, né? porque a gente precisa repensar de que forma a população brasileira tem recebido essas informações. E essa história né é, que a gente deixou de contar e que permitiu que uma parcela da população acreditasse em coisas absurdas, como vem acreditando hoje, e vamos ser bem sinceros, se a gente tivesse na época uh, do regime militar, se estivessem os militares no poder e o AI-5 implantado, justamente essas pessoas que estão pedindo o AI-5 e, e, e uma ditadura militar, teriam imediatamente sido presas, muitas delas torturadas, algumas mortas com os corpos desaparecidos. Né? Então, assim, a gente vê que a gente está num momento... É, é, é muito estranho da, da, da história do Brasil. Talvez fazer essa volta, acho que os historiadores têm um papel fundamental, acho que é resgatar a Comissão da Verdade, fortalecer, contar essa história. Aqui do, la do lado nosso, a gente tem o Chile, que construiu um, um museu memorial da ditadura militar. né? E que é, qualquer pessoa que visite aquele espaço vai ter a real dimensão do que é um governo de direita, uma ditadura militar na América Latina. Né? Fortalecer a cultura é fundamental, é através da cultura que a gente tem conhecimento do que nós somos, né? daquilo que nós construímos, acho que a cultura tem um papel fundamental. Eu diria aí para quem é, quer conhecer um pouquinho do que foi esse caminho, né, vá a obra da, da, da Lende né, e ver o filme lá do, do, do, do A Casa dos Espíritos, né, que retrata muito bem né, é, o que é dentro da América Latina, a, a, o processo que levou a ditaduras sanguinárias como a gente teve aqui. Então isso tem que ser alijado da história, né, com muita educação, com educação de qualidade, né, é, e não é através das escolas militares. A gente precisa rever o papel das Forças Armadas, o que é fundamental, porque isso é chega a ser é, constrangedor para quem é brasileiro, saber que o golpe se deu na frente do quartel. Né? que Aquelas pessoas que deveriam estar defendendo o Estado brasileiro estavam dando guarida, né? estavam é, é, protegendo esse ninho, que foi o ninho da onde saiu esse movimento de 8 de janeiro. Né? Então, assim repensar as instituições, dar transparência, né? É, reconstruir as nossas as nossas estruturas é, sociais, né? Eu acho que o presidente Lula fez duas conversas importantes essa semana, né? Um foi trazer as universidades de volta para o debate, é fundamental o envolvimento das universidades, chamou os reitores para conversar e outra chamou as centrais sindicais e vai conversar também, né, com o, os generais para começar esse processo de despolitização, eu diria mais né, que seria necessário também a gente pensar que era hora de, de militar não ter, a gente ter um projeto aí para esses militares saírem, na verdade, da política. A gente tem muita gente aí dentro, da tem muito deputado aí dizendo que bandido bom é bandido morto, né? E, pois é, agora a, a coisa muda um pouco. O importante é que agora nesse país vai se voltar a falar, né? Vamos fazer um giro muito rapidamente aqui para falar é, a última coisa desse programa aqui. Nós vamos voltar a falar depois de quatro anos né, de justiça social, né? Essa é um, esse é o capítulo mais importante porque talvez a chave de tudo seja isso, né? Porque quando você tem certas dificuldades, onde assim, os governos sociais criaram uma sensação né, de crescimento econômico e houve, porém, acabou não investindo em algumas em algumas partes importantes, principalmente a questão né, cultural, e isso acabou é, fazendo com que as pessoas temessem né, de voltar à pobreza de um tempo. O cara que, é, que era que está na classe média imaginou, você entendeu? Eu não posso voltar a ser pobre. Na verdade, ele imaginava que hoje ele era rico, né? O que, que não foi feito, né? Onde foi que esses governos sociais, né, de Lula e de Dilma e erraram e que agora precisa fazer urgentemente, né? Por exemplo, no Brasil já se fala, por exemplo, de uma de uma renda, né, é, uma renda mínima. Né? Alguns países como a Itália, a França já implantaram há muito tempo. Dinamarca, Bélgica. É um aspecto nesse debate que eu preciso lembrar, que é a Operação Lava Jato. Eu já vou explicar qual a relação entre as duas coisas. A Lava Jato, é, com toda a catarse que ela provocou socialmente, ela criou uma cultura antipolítica, de demonizar a política, demonizar os partidos políticos, os agentes políticos e a política de uma maneira geral. Isso nunca, dá, nunca, nunca gera coisa boa, porque você passa a cultuar um salvador da pátria e até a ideia de que nós temos que trazer para a política pessoas que não fazem política, como como militar, como se o militar fosse uma pessoa neutra. Líderes religiosos. Presenta, né? Então, nós precisamos reabilitar a política, a representação política, os partidos políticos, e escolher bem os nossos representantes. Qual que é o vínculo entre uma coisa e outra? Para as pessoas pobres, que não têm poder econômico, a política é o único mecanismo de ascensão social e de melhoria da condição de vida. O indivíduo pobre, ele só melhora agindo politicamente e coletivamente. Ele pode fazer isso por intermédio do voto, se somando a um coletivo de eleitores, e pode fazer isso também organizadamente, em associações, sindicatos. Então é a política que vai trazer soluções. Quando a política está com problemas, a solução para os problemas da política deve ser buscada a solução na política e não fora da política. Então, quando você traz a pauta social, é, se os pobres votam, é porque a agenda deles deve ser incorporada pelo governo. E o um governo, qualquer que seja, tem que ter uma abertura para essa, essa agenda social, mas não apenas para levar a política, mas para ser uma via de mão dupla, para ouvir também o que essas populações têm a dizer. Porque esses que são os mais vulneráveis, os mais possuídos eles são não cidadãos. Eles não se tornarão cidadãos apenas quando o Estado trouxer benefícios para eles. A cidadania exige que eles tenham voz, tenham vez e tenham forma de ação e de se fazerem ouvidos diante dos governos. né? Então a reabilitação plena da política é, o, é a única solução que nós temos. Só não me pergunte como fazer novamente. <risos> Bom, então nós vamos encerrar esse nosso bate-papo aqui, que senão não vai terminar nunca, né? E, logicamente, quando a gente fala de pobre, de pobreza, a gente tem que lembrar, né? Dom Helder Câmara, que dizia, né? Quando eu dou de comer aos é pobres, me chamo né, de santo. E quando eu digo, né? Por que, que existem pobres? Eu sou um comunista, né? É essa história que vale sempre ainda no nosso país. Vamos aqui mostrar dois livros legais. Esse aqui o vírus do Joaquim dos Santos Neto, que é coordenador da escola é, Mirim. Mirim, parlamentar da Câmara Municipal. O vírus fala, fala de rede social, fala de comportamento das pessoas, fala de pandemia, muito bacana. E temos aqui também o livro do jornalista Edilson Pereira, Sangue na Sessão Noturna do Cine Maringá. Esse aqui, na verdade, a gente está mostrando assim, muito mais, entendeu porque estamos em Maringá, é, um, é, é muito interessante, porque você pensa fala assim, não, é só um romanção, não, não, tem muito de história da Maringá é, de outros Tempos, né, com muita coisa bacana que, que vai tocar, inclusive assim até mesmo, né, de como viviam os marinheiros, como eram as relações. E a gente acaba notando que muitas coisas não mudaram tanto assim. Vamos terminar então com a música de Tisley Barbosa. Hum. Não abrirás as tuas pernas. Tem gente abessa te querendo ver assim, assim assado feito um frango no forno, que está mais que mal passado. Carnaval diz que é coisa do diabo. Pular na vida é pecado. Não te esqueças teus avós que te diziam no ditado. Se a cabeça não penso, o corpo pago o pecado Se a cabeça não penso, o corpo paga o pecado Se a cabeça não penso, o corpo paga o pecado Se a cabeça não penso, o corpo paga o pecado Se a cabeça não penso, corpo paga o não penso, corpo pagar. Eu sei que tu não abrirás as tuas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 Se a cabeça não pensa, o corpo paga o peca. Se a cabeça não pensa, o corpo paga